Essa técnica é tão poderosa que poucas vezes você vai ouvir alguém falar dela por aí. Por isso, os palestrantes sobre a lei da atração não revelam gratuitamente como fazer essa técnica que vai mudar a sua vida, você acreditando ou não na lei da atração. Se não entender a lei primária da vibração, não tem a lei da atração. A ordem é essa, vibração, atração. O motivo de muitos não conseguirem atrair nada do que desejam é porque estão fazendo o inverso e dessa forma nunca vão atrair nada com a lei da atração. Cada pessoa ou coisa no universo tem uma vibração diferente. É como uma identidade própria. Nesse momento todo o seu corpo está vibrando e emitindo essas ondas para todos os lados. Essas vibrações que você tem foram criadas ao longo da sua vida. De acordo com o que você acredita, você vibra. São suas crenças e costumes que aprendeu que causam essas vibrações. Suas crenças ou paradigmas foram criados por você mesmo ou por pessoas que tiveram influência sobre você quando ainda era criança. Tudo que você ouviu quando ainda era uma criança até 7 anos de idade ficaram gravados no seu subconsciente. O subconsciente é uma parte do seu cérebro responsável pela criação da realidade que está vivendo agora. Tudo o que você pensa, acredita ou imagina, seu subconsciente acredita que isso é verdade e gera uma vibração. Essas vibrações atraem outra vibração semelhante. Isso acontece em todas as áreas da vida. Saúde, dinheiro, relacionamentos, empregos, negócios. Somente com uma reprogramação mental é possível mudar suas vibrações por meio de repetições. Foi assim que seus paradigmas foram criados, depois de você ouvir muito uma determinada informação. As afirmações positivas é uma forma de gravar uma informação no subconsciente. É o método mais utilizado atualmente. No entanto, para fazer as afirmações é preciso estar acordado. O problema é que quando estamos acordados, nosso cérebro está no estado beta, que é um estado de alta atividade cerebral devido às preocupações dos afazeres do dia. Qualquer informação que tentar jogar no subconsciente dificilmente vai ficar gravado, porque o consciente ainda está ativo tomando todas as decisões. O consciente é responsável pelas tomadas de decisões, diferente do subconsciente que aceita tudo o que entra nele. O melhor momento para fazer é quando está dormindo. Nesse momento, seu cérebro está no estado alfa. Esse estado é o melhor momento para mudar seus paradigmas. Seu cérebro está em baixa atividade e o consciente que costuma duvidar de tudo está inativo. Ele não vai questionar suas afirmações positivas, dizendo que isso não é verdade. Mas como fazer afirmações de reprogramação mental enquanto dormimos? Muito simples, você vai gravar um áudio com frases curtas ou longas de afirmações e ouvir enquanto dorme. Faça o seguinte, grave com seu celular um áudio fazendo suas afirmações. Depois, só tem que ler e gravar o áudio. E ouça, enquanto dorme, essa técnica para ser usada enquanto dorme. Como já dissemos, enquanto dorme, seu cérebro está com atividade baixa. Ele está no estado alfa, indo para o estado beta. E nesse estado beta, tudo o que você é são criados. Veja que são afirmações no presente, como objetivos já alcançados. Apenas se preocupe em mudar suas vibrações com as afirmações na área que precisa crescer. Para potencializar ainda mais, coloque um áudio de fundo de 528 Hz. É de suma importância que use um áudio de 528 Hz de fundo. Na internet tem muitos áudios gratuitos disponíveis e você pode baixar gratuitamente. Para fazer as afirmações, faça com sua própria voz. Não use áudio de outras pessoas. Tem que ser você, sua voz, sua intenção afirmando o que deseja. Você pode gravar usando seu celular. Tem muitos aplicativos grátis para fazer a gravação. Detalhe muito importante. Após gravar suas afirmações na edição do áudio, coloque para elas começarem após 30 minutos. Isso é de extrema importância para dar tempo para você dormir antes de começar as afirmações, ok? E repita essa gravação quantas vezes for possível até o final do áudio. Exemplo. Se tem uma hora de duração, suas afirmações começam aos 30 minutos e se repete até o final. Seu subconsciente vai gravar por repetições. Quanto mais repetir, melhor será os resultados são extraordinários você pode mudar a sua vida apenas mudando seu campo vibracional e você não perde nada em fazer então faça e daqui 21 dias sua vida pode estar em outro nível bem acima das pessoas comuns porque as vibrações controlam a sua vida mude e tudo mudará à sua volta enquanto dorme é o momento único que poderá usar para mudar a sua vida não terá dúvidas, ansiedades, medos de não dar certo. Quem gera esses obstáculos é o consciente, mas como ele está inativo enquanto dorme, não terá conflitos com o subconsciente. É por isso que funciona tão bem. Seu único trabalho é fazer, é o mais simples de todos.